O objetivo é promover essa interação entre os municípios aqui da região, né, para que todos conheçam o que tem sido feito nessa área, né, de usar a tecnologia para melhorar os serviços públicos da região, para que os municípios possam conhecer soluções, ter acesso ao que o mercado tem a fornecer para modernizar suas administrações e principalmente promover mesmo essa troca de experiências, né, para que eles possam saber o que cada cidade tem feito, trocar serviços, enfim, que eles possam fazer mesmo esse networking que facilite o o planejamento deles, né, para que eles levem para suas cidades, adaptem para suas realidades né, e consigam atender melhor esse cidadão através da tecnologia. Talvez o prefeito não tenha a dimensão, dentre as diversas atribuições que ele tem, dentre os diversos desafios que ele enfrenta na cidade, de como alguns processos que são trabalhados, que você tem essas estratégias de processos digitais, transformação digital, de cidades digitais, cidades inteligentes, como isso pode gerar uma gestão mais eficiente para a cidade, né? ele pode, assim, otimizar recursos financeiros, ele pode otimizar recursos humanos e, no final, ele pode prestar um melhor serviço para o cidadão. É muito importante esses eventos porque eles transmitem para prefeitos, para as equipes técnicas, soluções que vêm sendo desenvolvidas que podem ser utilizadas em todos os municípios. As prefeituras que a gente trabalha hoje, eu diria que quando o prefeito, a prefeita ou os secretários compram a ideia, entendem a ideia, a gente vai conversar com os técnicos, com os funcionários públicos a um nível de descrédito muito grande. É por isso que a gente prioriza, primeiro, um, tem uma etapa de sensibilidade, como demonstrar para pessoas que estão desacreditadas desses projetos, de que ele é o agente de mudança. Então eu falo, quem vai fazer a mudança são as pessoas, muitas delas as que já estão lá. Não tem Salvador de Fora para ir fazer. Então hoje eu acho que é as pessoas acreditarem que elas podem fazer no município delas. Esses eventos eles criam a conexão. A gente escutou aqui compartilhamento de várias boas práticas. Eu saio daqui sabendo mais do que eu sabia ontem. Vi cases, vi aplicações que deram insights, ideias novas e a gente traz um pouco do que a gente já praticou, da experiência que a gente tem e já percebi também que pessoas vieram, olha, até essa parte eu não cheguei, ou a partir daqui agora eu quero ir. Então esses eventos são um gatilho para disseminar as boas práticas. Os problemas, apesar de diferentes, eles são comuns. É muito bom a gente ver a experiência de outras cidades. A região metropolitana hoje é um grande município. Não existe mais limite geográfico. Belo Horizonte e Contagem, por exemplo, são cidades que se confundem. Os problemas também. O problema que afeta Belo Horizonte, ele afeta a Contagem também. Esse intercâmbio de informações é muito importante por causa disso aí. Nós somos parceiros da rede Cidade Digital, que já vem desenvolvendo esse tipo de fórum no Brasil como um todo. Minas Gerais já recebeu em outros municípios, então a gente tem uma preocupação muito grande com os municípios da região metropolitana, então esse primeiro fórum, o grande objetivo dele é fazer com que os prefeitos se engajem na causa de cidades digitais, cidades inteligentes e aí é a primeira chamada para muitos que virão aí para o nosso estado. No município é onde tudo acontece, né? então a soma de todos esses municípios é que faz um estado cada vez mais forte, um estado mais inovador, mais empreendedor. Então, o primeiro ponto que a gente sempre se preocupa ao realizar uma política pública é engajar esses municípios, a gente acredita muito nessa causa da municipalidade, a gente acredita que com ela a gente fortalece o nosso estado e as nossas políticas públicas. E a gente vê o resultado disso na prática. Hoje eu escutei vários prefeitos, várias pessoas que estavam aqui, gestores públicos que vieram de longe, eh, agradecendo a secretaria por esse tipo de iniciativa, a rede Cidade Digital. Então a gente acredita que está dando resultado, o resultado é positivo e as pessoas pedem mais.